Quanto mais o tempo ia passando, mais... Feia, a minha pele tava ficando todas as maquiagens que eu já tentei fazer com essas paletas ficaram simplesmente horríveis esse gloss é extremamente fedido e eu não compraria de novo, porque realmente é ruim Oi! Eu sou o Gabriel Jordan do arrobaHJTRD e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente como vocês sabem, eu tô sempre fazendo compras de make, né? comprando várias coisas que eu encontro por aí que eu quero testar também trazendo vários produtos, lançamentos que vocês pedem que eu resenhe aqui no canal e obviamente é meio impossível que todos os produtos que eu testasse eu me apaixonasse sempre e virassem automaticamente meus favoritos, né? Por isso, no vídeo de hoje eu fiz uma seleção com vários produtos que eu não compraria novamente desde produtos que eu odiei ou não usaria de novo de jeito nenhum, até produtos que eu sinceramente gostei e uso bastante até hoje, mas que por um motivo ou outro que eu vou contar pra vocês nesse vídeo eu não compraria mais uma vez então, se você já quiser conferir essa lista de produtos que eu não recompraria, já vai deixando o seu like aí embaixo, se você for novo por aqui seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não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 bom gente, esse vídeo não vai ter nenhuma ordem em particular nem de lançamento, nem de quando eu comprei nem dos que eu mais odeio, até os que eu menos gosto né porque assim como eu falei pra vocês tem produtos dessa lista aqui que realmente não funcionaram em nada comigo mas tem outros que funcionaram e eu vou explicar o porquê que eu não compraria novamente bom gente, pra começar, eu vou falar pra vocês sobre a base ultra cobertura de Dylos eu sinto que com o passar das horas, ela resseca muito e marca um pouquinho o que é comum em algumas bases matte de extrema cobertura principalmente essas que foram lançadas há mais tempo, que nem essa Além disso eu sinto que essa base oxida um pouquinho demais pro meu gosto Pelo menos nesses tons aqui que eu tenho, né Eu tenho várias unidades dela aqui na minha coleção Porque quando eu vou fazer maquiagem artística Eu gosto de misturar pigmento em base de alta cobertura E como é uma base que eu não costumo usar em maquiagem social e casual Eu não me importo de usar ela pra esse fim, né E mudar a cor dela Mas eu tenho outras alternativas que me dão tanta cobertura quanto E que ficam um acabamento mais bonito ao longo das horas Como por exemplo a base de mate de alta cobertura da Tracta Então é uma base que eu vou continuar usando mesmo Só até acabar, eu acho que eu não compraria novamente Saindo de uma base baratinha e indo pra uma base cara, né, meus amores? Temos aqui a base Pro Filter de Fenty Beauty. Gente, quem for Fenty e fã da Rihanna não me cancela. Eu amo ela, mas essa base aqui não funcionou muito comigo. Ela não é uma base ruim, deixa eu deixar isso bem claro, tá? Mas ela não me entrega tanta cobertura quanto eu gostaria. Ela também não é tão fácil assim de polir, pelo menos na minha experiência. Eu uso essa base aqui de vez em quando. Eu gosto de usar ela pra dar uma iluminação extra na minha pele usando uma outra base por baixo. Mas sinceramente, gente eu tenho outros produtos que dão um efeito parecido com esse aqui para ser usado tipo como um topper, né? em cima de uma outra base e que custam bem menos eu gosto bastante do corretivo dessa linha é esse aqui, eu uso bastante já recomprei ele mas a base, eu sinceramente acredito que eu não compraria de novo já que eu comecei mostrando duas bases para vocês vou logo mostrar todas as bases que eu não compraria novamente para vocês essas duas aqui, eu não preciso nem estender muito, né? temos a Velvet Skin e a Cover Up de Mari Maria Makeup são duas bases que eu já tenho resenhas aqui no canal eu já expliquei o porquê que eu não compraria novamente a base e velvet skin, ela não é do meu agrado eu acho a taxa de cobertura dela muito baixa pras premissas e pras minhas expectativas, ela não fica tão bonita assim ao longo das horas e tal eu sinto que ela vai dando uma marcada e uma separada eu tenho mais ou menos os mesmos problemas com acabamento nas duas, ambas são mate elas não são tão diferentes assim, exceto pela embalagem e algumas diferenças mesmo assim no acabamento, se eu tivesse que usar uma dessas duas novamente, eu talvez usaria a cover up, que ela ficou com o um efeito mais legal na minha pele, a velvet skin realmente não rolou pra mim, temos aqui um produto que eu aprovei e que sinceramente eu gosto, gente. Essa aqui é a base Hydra Glow de Nina Secrets. Eu esperava usar essa base muito, muito, muito mais do que eu acabei usando ela. Quando eu testei ela pela primeira vez na resenha específica dela e fazendo comparativos com outras bases também, ela performou muito bem. Ela deixa um acabamento bem natural e bem bonito na pele. Porém acabou aí, sabe? eu sinto que com outras bases que dão um acabamento natural também você tem que usar essa aqui mais, né? ela rende um pouquinho menos do que algumas concorrentes com um efeito e uma premissa parecida mas se você gosta de um efeitozinho mais glow e uma pele mais natural provavelmente você vai gostar dessa base aqui porque ela não é ruim, na verdade essa base é muito boa, só não é muito do meu interesse vamos para uma base que foi uma decepção essa aqui é a base aqua hidratante de Kim disse Berenice essa, assim como a anterior, tem uma premissa de ser uma base mais leve com acabamento mais hidratante Tal. o problema que eu tive com essa base da Kim disse berenice é que ela é muito bonita na hora que você aplica só que conforme as horas... as horas não gente, os minutos se eu estiver sendo bem honesto com vocês eu testei essa base aqui, eu acho que uma vez eu nem passei tanto tempo assim maquiado e quanto mais o tempo ia passando, mais feia, a minha pele tava ficando eu não sei o que que acontece com essa base tem outros produtos deles que eu gosto e uso bastante, como máscara de cílios pós-bronzeadores e tal, eu ainda quero testar outras bases da Candice Berenice mas essa aqui, a base água hidratante, realmente não durou absolutamente nada na minha pele, eu não entendi muito bem essa base, sendo bem honesto com vocês vamos passar pra um choque pra vocês eu acho que ninguém esperava eu ver falando de forma negativa dessa marca aqui no canal, que é a linha Bruna Tavares, gente, eu acho que 98% por cento dos produtos da linha Bruna Tavares que eu já testei, eu amei, e olha que eu testo bastante essa marca. E esse aqui é o BT Glow, é um produto que eu já mostrei em vários vídeos de comprinha, eu já cheguei a recomprar eles várias vezes. Mas por que, que eu não compraria novamente? Gente, o BT Glow ele é um iluminador em gotas super concentrado. E ele é tão concentrado que quando você vai espalhando, você tem que esfumar bem direitinho. E sinceramente, é um produto que me dá muito trabalho pra usar no rosto. Aí você pergunta, ah, mas por que, que você tem tantos assim se você não compraria novamente? Porque ele é muito bom como iluminador corporal. Eu acho que eu não compraria novamente também, gente Porque, por exemplo, esse aqui é o mais antigo que eu tenho Ainda o ele tá na metade Isso aqui dura uma eternidade na minha mão, sabe? Eu acho que eu nunca vou terminar de usar todos esses Então eu acho que eu não compraria de novo Porque acho que nem vai acabar, sendo bem sincero <risos> numa nota não tão positiva, temos aqui alguns quartetos de sombra da Jasmine e esses quartetos têm uma resinha dedicada aqui no canal, né? e são quartetos que tem cores bem bonitas, a embalagem é legalzinha mas sinceramente, não valem nem um centavo, gente! eu paguei bem barato, se eu não me engano, eu acho que eu paguei 10 reais em cada uma mas gente, isso aqui se fosse 2 reais, ainda tava caro, sabe? não funciona muito bem, a fórmula da sombra é muito esfarelenta o que não seria um problema se ela pigmentasse, mas ela também não pigmenta ela não adere, ela é difícil de esfumar, todas as maquiagens que eu já tentei fazer com essas paletas, ficaram simplesmente horríveis então esse aqui é mais um exemplo de um produto que de fato eu acho ruim mesmo e eu não compraria de novo porque realmente é ruim falando em outro produto que foi só perda de tempo eu tenho aqui o delineador líquido para olhos prata metálico de color trend esse aqui, gente, eu acho que vale a pena até eu fazer um swatch de tão ruim olha só essa fórmula, gente! vocês estão enxergando alguma coisa? parece que alguém diluiu uma sombra prata metálica de 2009 dentro de um potinho com água essa fórmula é extremamente aguada eu já tentei usar diversas vezes em diversos looks diferentes e sinceramente não pigmenta, gente quando eu quero fazer um delineador metálico eu acho que dá muito mais futuro e sinceramente muito mais respeitoso com o meu tempo pegar uma boa sombra metálica prateada pingar algumas gotinhas de diluidor de make e aplicar com um pincel fininho não compraria novamente e eu não recomendaria isso Aqui pra ninguém. Temos aqui o pó translúcido facial pro da Playboy. Jordan, como assim? Você não recomenda em todos os vídeos, em todos os vídeos você não tá usando pó da Playboy? Sim, gente. Meu pó favorito é o microfinish powder da Playboy, esse aqui. Mas esse aqui é o pó facial pro. Esse pó, na verdade, ele é um pouco antigo, olha só, ele é até diferente. Esse pó aqui tem dois andares. Esse pó mais compacto aqui, que vocês podem até observar que tá bem usadinho, ele é mate. E aqui embaixo, que vocês podem ver que tem bastante, é um pó soltinho com glitter meus problemas com esse pó são o seguinte eu não costumo usar pó compacto, que é o que mais serve, né? que é o mate na minha maquiagem, exceto se for para fazer algum acabamento ou recorte né? eu costumo usar pó solto, que eu prefiro muito mais e meu problema com esse pó solto aqui é que pelo menos na época que eu comprei não existia outra cor além dessa para vender eu não sei se esse produto ainda existe, tá gente? ou se ele foi descontinuado mas o subtom dele é muito, muito, muito rosado e as partículas de brilho dele são muito grandonas eu até comparei no vídeo passado, que eu fiz uma resenha desse outro pó aqui da Louis Anse, que tem partículas de brilho e são muito menores e muito mais bonitinhas eu tô até usando ele hoje aqui, gente, de tanto que eu gostei inclusive já fica aqui uma alternativa de um pó que eu não gosto para um que eu gosto né? e ambos têm mais ou menos a mesma premissa, que é um pó com mais brilho e tal então quando esse produto aqui acabar, eu acho que dificilmente eu compraria ele novamente, gente vamos dar uma pausa entre um produto e outro só para lembrar pra vocês de uma coisa, gente é muito importante que vocês deixem o like de vocês aqui no vídeo comentem o que estão achando e se inscrevam no canal se ainda ainda não estiverem inscritos para saber se vocês estão gostando se vocês querem mais vídeos assim nesse estilo comentem tudo que vocês estão achando que eu quero muito, muito ler os comentários de vocês e saber de tudo então aproveita enquanto eu tô falando aqui já vai deixando o like aí embaixo para eu saber que você tá gostando temos aqui o pó efeito mate e poros invisíveis de Maybelline, New York esse pó aqui é na cor 00 translúcido eu era viciado em usar esse pó antigamente, gente! e na época que eu usava ele, eu até gostava eu achava que dava um efeito legal mas com o passar do tempo eu fui percebendo que ele dava um pouco de flashback no meu rosto além do fato dele ser compacto então se eu quisesse selar a maquiagem eu tinha um pouco mais de trabalho né do que a gente tem com pó solto então hoje em dia ele acaba caindo na mesma categoria desse outro aqui né que eu acabo usando só em make artística e tal ou quando eu propositalmente quero que minha maquiagem fique mais clara o que sejamos honestos né vai ser só em make artística mesmo não em make social Maybelline tem outros excelentes produtos que eu não preciso nem tocar nesse assunto né que eu uso bastante aqui no canal mas esse pó definitivamente eu não compraria Novamente. Continuando nos pós Esse pó aqui é tão ruim TÃO RUIM Que eu acho que esse pó merecia uma resenha aqui no canal Só pra eu poder falar o quão ruim ele é Primeiramente, esse pó aqui vem com 3.5 gramas 3.5, gente 3 gramas Não são 13, não são 30 São 3 gramas Em média, toda a marca embala entre 12 e 16 gramas de pó E esse aqui, gente Não é a versão mini Esse aqui não é uma amostra grátis Isso aqui é o full size do pó da Dylos Esse aqui é o pó translúcido ultra fino efeito HD eu me recuso a comprar esse pó de novo Não é por causa do tamanho dele Nem pela quantidade de pó É porque esse pó simplesmente é horrível Se eu não me engano, eu apliquei ele numa make que eu tava gravando pro Instagram Não chegou nem ser aqui no YouTube, gente Ninguém nunca viu, porque estragou a minha maquiagem 100% Eu apliquei o pó e sugou tanto a hidratação do meu rosto Que eu acho que sugou até a minha alma junto Que ressecou a minha pele Ficou parecendo o deserto do Saara Mas ele tem um efeito muito ruim, é um produto sem personalidade Deixou a minha maquiagem feia e estragou tudo Eu tive que refazer do zero, fora a quantidade de produto que vem aqui dentro, que é uma piada, né, gente? 3,5 gramas, o que é isso? Eu acho que o último pó que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui que eu não comprei, na verdade então eu não compraria esse, né? nem que eu recompraria esse aqui, na verdade, é um recebidos não foi diretamente da própria marca mas se fosse, estaria do mesmo jeito aqui esse aqui é o Selfie Powder pó translúcido micronizado de mia Make a mia Make é uma marca que tem vários produtos interessantes já trabalhei com eles no passado antes no passado antes é ótimo, né? já trabalhei com a minha make no passado a gente fez uma ação de divulgação lá no instagram de olhinha de skincare e tal mas esse produto deles aqui não me impressionou eu não curto o cheiro desse produto em absolutamente nada eu acho a fragrância dele exagerada e eu acho que ele oxida um pouco a minha maquiagem eu tenho aqui a cor 02 eu ainda tenho curiosidade de testar a 01 até conseguir fazer a make, sabe? mas não ficou tão incrível quanto eu gostaria que tivesse ficado o cheiro também não é nada que incomoda definitivamente porque ele logo vai embora mas eu acho que eu não compraria esse produto aqui porque ele não me impressionou tanto. Pelo menos em 15 gramas, né, gente? É uma quantidade boa, né, de pó. Não é uma palhaçada que nem essa aqui. Vocês querem resenha desse pó aqui, gente? Que eu tava falando mal do outro, mas eu quero saber se vocês querem esse pó aqui que eu quero tacar o pau nele. Vou mostrar pra vocês um item que eu comprei há séculos. Já usei horrores e não vi a mínima diferença. Eu tenho aqui a máscara de olhos e sobrancelhas incolor da Natura. Aí você pergunta... Jordan, mas você compro uma máscara incolor e você acha ruim porque ela não performou tanto assim ou porque ela não deu tão efeito? Não, gente, eu não esperava cor, né? o negócio é transparente. Mas quando você veicula um produto como máscara de sobrancelhas. Você espera que ele penteie os fiozinhos da sua sobrancelha. E deixe elas presinhas no lugar. Gente, isso aqui é a mesma coisa que passar nada. Absolutamente nada nas suas sobrancelhas. Não vou nem entrar no assunto de máscara de cílios. Porque literalmente não encorpa os fios. Não dá volume, não dá alongamento. Não faz nada. Absolutamente nada. Nem separa os fios. O que é uma pena. Porque a embalagem e o aplicador, na verdade, são excelentes. Tanto que eu acabei descobrindo um outro uso para esse produto aqui. Como ele não serve para nada, né? Eu uso isso aqui pra corrigir o frizz das minhas perucas às vezes ficam os cabelinhos meio soltos no comecinho da peruca, sabe? aí eu coloco um pouquinho de gel aqui na pontinha e... e venho penteando isso aqui não é nem mais uma máscara de cílios, gente foi uma perda de tempo que eu transformei numa piada e num jeitinho de consertar o frizz da peruca aqui no meio, né? <risos> continuando na Natura, que é uma marca que eu tenho vários batons, muitos mesmo e que eu gosto bastante, vou mostrar pra vocês esse aqui da linha Aquarela, essa linha deixou de existir recentemente e sinceramente eu não compraria novamente, não é nem porque não funciona, porque a marca em si já veiculava esse produto aqui como um batom mais leve né, que não tinha tanta cobertura assim mas gente, eu acho tão palhaçada esse batom gente, esses batons aqui quase não tem cobertura, até que não chega a ser um problema muito grave, né mas na minha boca, que tem o um subtom natural dos meus lábios nenhuma cor dessa linha fica igual a cor da embalagem fica muito esquisito, porque como o batom não é opaco, né, ele não tem tanta cobertura ele mistura na cor do seu lábio fica uma coisa esquisita, eu sei que tem gente que ama esses batons ou amava, né? Porque eu acho que eles não existem mais. Talvez eles foram realocados para outra linha, né? Mas eles se chamavam Aquarela Batom Color Hydra na época que eu comprei. E sinceramente, gente, eu não compraria de novo. Eu tenho três batons dessa linha aqui e eu não uso nenhum hoje em dia. Nesse esquema de batons, temos aqui não somente um, como dois produtos da Collab de Candy S com Rafa Kaliman. Se vocês assistiram o vídeo em que eu resenhei os lançamentos de Rafa Kaliman com Candice Berenice, vocês já estão mais do que cientes. Do porquê eu reprovei esse gloss aqui. Esse gloss é extremamente fedido. Ele tem cheiro de metal pesado. Não sei explicar, gente. A embalagem é bonitinha. Apesar de ser bem básica, né? Não esperava nada de diferente vindo da Rafa Kalimann. Mas é uma decepção. Porque a cor é muito bonita. E também não deixa de ser uma decepção, gente. Porque o acabamento não faz muito sentido. Observem aqui que ele é um gloss que mal brilha, gente. Parece mais uma cola, sei lá. Não chega nem a ser um acabamento meio vinílico ou coisa do tipo. Parece mais uma... Um adesivo, sabe gente? É muito esquisito esse gloss Não compraria novamente E aqui nós temos o batom, que na minha resenha eu aprovei, se eu não estiver enganado, né É uma cor muito bonita e eu gostei da fórmula, achei suave e tal Mas gente, literalmente o batom ficou na gaveta desde que eu gravei o vídeo eu Acho que eu usei ele mais umas duas vezes e voltou pra gaveta de imediato Porém, observem era isso que você queria lançando linha de maquiagem, Rafa Kalimann? Controle de qualidade, né, meus amores? Não compraria novamente por causa dessa experiência com a embalagem. E sinceramente, gente, nude assim é a coisa mais comum do mundo. Sou mais comprar esse batom nude líquido aqui, nude da linha da Boca Rosa que tem literalmente a mesma cor, performa melhor, dá a cobertura mais rápido e vem numa embalagem fechada, né, gente? Então, é isso aí! Não gosto de você, não vejo verdade em você, acho sim você incoerente. Vamos finalizar esse vídeo aqui com produtos de olhos, né, gente? Paletas! Pra falar a verdade, eu tenho várias paletas das quais eu não compraria novamente. Porém, recentemente eu me desfiz da maioria delas, né? Tenho aqui a paleta Girl Power de Mari Maria Makeup. Essa paleta tem uma das histórias de cores mais sem graça que eu já vi na minha vida. Eu já toquei nesse aspecto em basicamente todos os vídeos que essa paleta apareceu. Eu acho que fazer uma paleta desse tamanho aqui pra colocar seis sombras dentro é você jogar espaço fora. Isso só vai ocupar espaço dentro da sua gaveta que, Sinceramente, metade dessa embalagem aqui poderia guardar essas seis sombras exceto que você esteja fazendo um olho matte neutro você vai precisar de outras paletas para complementar esse look você tem três tons neutros aqui que tem uma fórmula boa, pigmentam bem e esfumam fácil mas aqui embaixo você tem dois tons de roxo que sinceramente, eles sozinhos não vão conseguir fazer um look completo nos olhos e você tem um tom aqui de metálico que eu acho que a ideia era funcionar para as duas histórias, né? para as duas fileiras você passa na pele e tipo fica mais manchado do que brilhando a pigmentação que dá de aproveitar para mim são só dessas três sombras aqui essas outras três ficaram praticamente intactas e é isso gente, eu não compraria de novo e sinceramente dificilmente usaria novamente para finalizar de paletas que eu não compraria novamente são essas aqui da Luisance né gente? são a Spotlight Eyeshadow eu tenho um vídeo completo resenhando essas duas paletas inclusive quem quiser conferir mais sobre elas e sobre outros produtos pode ir clicando nos cards ou então conferindo na descrição que eu vou deixar as resenhas exclusivas desses produtos que eu tô mencionando aqui no vídeo tudo link mas eu não compraria novamente porque, assim como no meu vídeo original, eu mencionei que as sombras aqui elas não performam de uma forma tão interessante, né? Tem uma escolha de acabamentos muito pobre e muito mal pensada para essas paletas. Por exemplo, essa história de cores aqui seria sensacional, mas você tem cores extremamente parecidas, como azuis claros e azuis meio esverdeados, praticamente da mesma cor no mesmo acabamento, tudo shimmer. Faltam muitos tons matte nessas paletas e depende muito da sombra específica que você tá usando para saber se vai performar bem ou ruim. Na mesma paleta eu encontrei sombras que eu gostei, sombras que eu não gostei fora que os nomes que deram pra essas sombras dentro de cada paletinha foi de uma preguiça imensa gente! No meu vídeo de resenha original eu comento como eles copiaram vários dos nomes de uma paleta e colaram na outra, mesmo sendo cores e acabamentos completamente diferentes eu definitivamente não compraria essas paletas aqui novamente, porque apesar de ter uma ou outra sombra boa pelo meio e de serem baratas, da embalagem ser bonita, de ter espelho e tal, eu não tenho tempo a perder né gente de ficar procurando uma sombra específica dentro de uma paleta que vai funcionar na minha opinião a Luiz tinha tudo para ter arrasado e acabado com a concorrência nesse lançamento aqui mas eu acredito que quiseram apressar talvez o lançamento não quiseram aperfeiçoar as fórmulas das sombras e nem personalizar cada paleta da coleção com a sua identidade né o que acabou dificultando a performance e Sinceramente, eu não compraria de novo! Então é isso, gente! Talvez esse vídeo tenha ficado um pouquinho longo demais Porque eu falei de vários produtos Mostrei muita coisa aqui no vídeo de hoje pra vocês! Se você gostou de assistir esse vídeo E de saber quais produtos eu não compraria novamente E o porquê, já vai deixando o seu like aí embaixo! Se você for novo por aqui, seja bem-vindo! Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo! Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unhas, de beleza, de comprinha Tem muita coisa incrível aqui! Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais Considere me seguir em de OTRD no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos extra. Tem muita make que não chega aqui no canal: tem challenge, tem vídeo, tem foto, tem vários stories, TikToks sensacionais. Então você tem que me seguir principalmente no Insta e no TikTok pra ficar por dentro de todos os meus conteúdos, vídeos e coisas incríveis que eu compartilho com vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e.